Fala povo! Hoje vou dar mais uma, uma dica de Godot e também de desenvolvimento de games em geral. Vamos falar sobre os spam points, ou pontos de inicialização, ou pontos de início, chame como vocês quiserem. O que acontece quando você tem um mapa você tem alguns pontos onde seu personagem pode reviver ou, ou iniciar a partida. Ou por exemplo, em alguns casos como aqui, ele vai morrer em alguns lugares e eu posso ter esses pontos para reiniciar o jogado. Isso sim, podemos chamar de spam points, que é o spam é surgir, ou se preferir, nascer mesmo. Uh, existem várias maneiras de a gente fazer isso dependendo da implementação do seu jogo. Eu vou dar uma implementação simples aqui no Godot, que ela usa uma estrutura simples até que é baseado até para um, um espaço 2D, mas vocês podem expandir o conceito para o 3D. Imagine o Spam com como uma área que você vai definir que o seu personagem pode surgir. Então... Apesar de eu ter sido meio... Teonástico aqui, repetindo a mesma merda, vamos voltando ao que interessa. Vamos seguir a nossa estrutura de jogo. Aqui temos nosso Stage, nosso cenário, né? E vou adicionar aqui um node normal, um nó né, um nó de cena, e vou chamar esse node de Spam Point desse Spam Point, vamos, fazer, vamos ser semânticos né, Spam Point, spans Points, o inglês também não é grande coisa, e vou adicionar nele alguns nodes 2D poderia fazer isso até com a área 2D seria mais adequado para alguns cenários mas vou fazer só com um node 2D mesmo que eu não preciso de tanto pensamento aqui, é só uma um tutorial rápido vou colocar um nome qualquer sugestivo spam 1 lembrando que nessa estrutura minha o nome pouco importa e não vai influenciar muita coisa vou definir mais ou menos aqui onde já está o nosso personagem né? O ponto inicial do, do cenário vou selecionar ele vou dar um Ctrl D aqui para duplicar duplicou aqui vou arrastar se duplicado e eu vou posicionar esse ponto de nascimento em um local que eu acho importante dentro do da linha de, de jogo do, da cena do cenário Aqui seria um lugar adequado, porque a partir desse ponto que eu estou colocando o spam point, o jogador já realizou uma, alguns atos importantíssimos dentro do cenário. Você sempre tem que levar em conta a, a história e a sequência que você tem dado o cenário. A não ser, claro, que seja aquele cenários de de ou alguma coisa assim, que você possa ir linearmente dentro do cenário, por exemplo, uma corrida que você pode colocar um Spam Point em determinados pontos da pista, você não precisa se preocupar com o itinerário do jogador aí dentro. Como eu disse, varia muito de jogo a jogo. Vou colocar um terceiro Spam Point uma área um pouco mais... menos nobre talvez, mas aqui tá bom. Vou colocar um quarto. E um lugar que eu acho importante pode ser aqui mesmo. Um quinto spam point. Vou colocar numa posição tipo esta daqui. Ah, isso. até junto desta carta especial aqui seria adequado. O que ter que se tocar aqui tem que pegar umas cartas dessa. Colocar mais um ponto de nascimento a partir de algum lugar que ele tem que executar uma tarefa bem importante, que é por aqui mesmo e vou colocar o um último ponto de nascimento de preferência no lugar não muito ok, então, definimos onde vai ser nossos pontos de nascimento é importante que se você consiga um esquema que possa colocar eles no editor de mapas do seu do seu jogo para que possa alterar eles de forma visual e rápida a partir de agora terminamos a parte gráfica do tutorial e vamos para de programação como vocês veem esses point points estão ligados ao meu cenário então eu vou pegar o script que trabalha no cenário que é esse main gd aqui e vou usar ele para Alimentar uma variável com esses pontos de nascimento. Inicialmente usando o gdScript eu posso fazer assim: var, spans, e vou usar um array. Um array, para quem não sabe, é um objeto de programação que pode receber uma lista infinita de valores. Esses valores podem ser praticamente qualquer coisa que eu queira. A declaração padrão dele é assim: dou o um nome qualquer da variável e o array eu represento por um colchete abrindo e fechando. Então, é meu array vazio, sem algum elemento nenhum. Vamos alimentar esse array. Usar um laço for. spam em. Vamos pegar aqui get node. aqui, get char, vou marcar esse aqui, ó. esse get node eu vou pegar o um nó que eu quero de definir aqui, ó, span points copiar aqui, lembrando que esse main aqui ele representa o nosso stage aqui, então se eu quiser pegar um objeto dentro dele eu vou direto como ele é raiz, eu vou points. Se quisesse pegar o sp1, points barra sp1. Né? Verifique os outros tutoriais falando da hierarquia de cena. Então, vou pegar esse método get children aqui. É que o autocomplete dele é meio falho às vezes. Ele ainda está em desenvolvimento o Godot, então eu tenho que fazer umas coisas assim para me facilitar. Get children, vem, ele retorna para mim todos os filhos daquele nó então por exemplo se esses nós todos aqui eles vão, vão retornar para mim a partir desse método e eu vou correr eles e adicioná-los no dispense push back você vai colocar no final né mais jogada da função vai acionar o final da lista esse valor que eu vou colocar aqui que é o spam get poço, eu não vou precisar colocar o não por inteiro, vou colocar só o vetor que indica a posição física dele que é a posição, só precisa da posição, não precisa mais nada e pronto, eu já alimentei essa variável com essa lista é aí que mora o nosso problema, precisamos fazer ela funcionar em cena para saber qual desses pontos o nosso personagem vai nascer então vamos ver, eu preciso de uma variável que indique para nós onde e qual desses pontos será usado para nascer o nosso personagem eu tenho essa aqui ó, esse objeto esse node player Data. esse é um node especial que ele fica numa hierarquia separada do, do jogo Enquanto a cena está numa hierarquia, ele está em outra E a vantagem dele é que ele é estático Durante todo o tempo que o jogo estiver ligado na memória ou em execução Esse objeto player data não vai mudar <coughs> Diferente do, <coughs> desse main aqui que é o cenário Que eu posso tocar de cenário, todas as variáveis que estão aqui vão morrer Isso não vai acontecer com o player data nós usamos isso de objeto estático, e nele eu vou discernir meu span point. span index igual a 0 porque index? voltemos aqui quando nós criamos uma array todos os elementos deles podem ser encontrados pelo índice por exemplo, primeiro índice, primeiro objeto, segundo índice, segundo objeto então nós usamos o índice para localizar qual objeto desse array eu vou querer lembrando -se que sempre começa do zero o zero seria o primeiro item sim. o 1 um seria o segundo item e assim por diante e agora o que nós fazemos é pegar o nosso player observamos aqui na aqui de cena onde é que está o player, que é o jogador está aqui direto na raiz está lá no alto, vamos subir um pouquinho para vocês verem onde é que ele está de novo esse aqui é o player voltamos aqui e vamos jogar a primeira posição do span nele Get node player set pos. set pos vai definir a posição do jogador na cena agora e onde está isso? naquele outro objeto estático eu preciso referenciar ele aqui ó, já tenho ele marcado aqui já tem uma referência a ele aqui no meu código getNode root barra playerData que é esse playerData onde está o nosso span index aqui eu já coloquei uma referência rápida aqui ó, dt você poderia copiar aqui ó, digitar getNode root isso, mas como já tem aquela referência o nome da nossa variável que eu acabei de criar index Obviamente o que, que tem nesse index? O valor zero Tipo, não tem nada a ver esse valor para essa função que ela pede um vetor E onde está esse vetor? No nosso array Como referenciar um, um objeto no array pega o spans Para obter um valor de um dos objetos do array, do, do seu index eu pego o colchete e coloco o número do índice, eu quero o primeiro valor 0, segundo valor 1 um, e assim por diante Esse valor como está dentro dessa outra variável aqui, já vem aqui ó, e coloca dentro do colchete já Desmarcou ó, o erro aqui, pronto Aí simplesmente nosso player vai nascer naquela posição definida no primeiro índice ali do vetor dúvidas. Opa, deu um pequeno erro, vamos ver quem que deu. not found? Não, desculpa, isso aqui é um erro, um bichinho de código. a outra coisa que eu tava fazendo. Mas pronto, você vê que ele começa a partir daqui. Vamos melhorar a visualização para vocês aqui. Jogar o Playbar. Não, eu quero você. Aqui. Viu? Eu arrastei ela pra cá. Mas ela vai nascer justamente no meu Spam Point. Que estava aqui. Simplesmente isso. Vou colocar ela aqui já para referenciar melhor. Pra não ter confusões visuais. E aí é direto confusão visual por causa vocês não tenham reparado o tamanho do código já está meio cavaludo pra caramba aqui temos várias classes aqui dentro, é né, coisa de grande apesar de ter sido feito um só um, um simples gamezinho de teste então beleza, temos ele aqui e agora eu vou fazer uma coisa um pouco mais audaz aqui eu vou guardar estes valores aqui em um outro, no outro eu vou poder fazer uma checagem constante aquele mesmo node, ó, o player, e vou colocar dentro dele, spans, esses valores que foram obtidos aqui no cenário. Isso aqui é importante porque esses valores do spans aqui, dos pontos de nascimento, estão dentro do cenário não do player, então tem que informar para ele onde estão esses valores, então eu simplesmente passo esses valores para ele lá dentro eu não tenho essa variável Spence dentro do player data descobrindo o player o nosso jogador expenso point veio aqui vou tirar pronto Spence está salvo se eu só confirmar se eu não fiz nenhuma cagadinha certo Esse player é uma instância que representa o nosso player aqui, ó, que está instanciado em cena, que ele vale para dentro do cenário. Só para relembrar, né? Diferente do player data que não tem relação ao cenário e é estático. Toda vez que o cenário for trocado, esse player morre, inclusive os valores de spans e tudo. Agora eu vou vir aqui na função do loop principal do player. Como eu disse o código já está parrudo. Aqui, ó, esse texto já pega a posição dele, a posição atual. Eu vou colocar aqui o nosso spam point. Primeira coisa a fazer é descobrir em qual índice de point a gente está. Spend index, SP, in, Agora vou fazer uma comparação aqui. Se esse ponto se a posição do player no, no eixo Y, que é a altura, da, se não for maior que o meu ponto, eu vou considerar que esse nosso índice vai ser ele, que para esse ponto é o que referencia o ponto de nascimento. Agora deixe-me pensar um pequeno ligeiro instante até pausar para pensar, senão vocês vão ficar entediados Pensei Esses momentos que você tem que parar para reflexo, reflexão sobre as funções de, suas, de código que estão certas São comuns em programação Por mais que vocês planejem um projeto Tem umas horas que embaça me mesmo Então a lógica é essa mesmo Vou verificar se a posição do player está maior que a posição do ponto quando isso acontecer, eu sei obviamente que o meu personagem, o player, ele passou daquele ponto e posso usar esse ponto como referência final. Agora há um detalhe aqui, vou deixar essa marcação vermelha aqui, esse player data está sendo referenciado no meu código aqui do player pelo nome de data, multiplayer data, que é essa classe aqui. Eu simplesmente uso esse, a gente chama de aliases Simplesmente para referenciar de uma forma rápida um outro objeto O aliases também serve para que você não perca seu tempo Procurando esse player no código toda vez, por exemplo Eu quero, eu observe que eu dou uma função getNode node, ele tem que varrer toda a minha árvore de cena até achar aquele Objeto em si Isso demanda um certo tempo significativo Quando a gente usa o aliases, ele já está referenciado, já está ali, pronto, acabou, não precisa de mais nada isso agiliza assim uma velocidade do seu jogo entre 90% e 95% Isso influencia bastante Então, a data ó, o, nome, o nome da variável É o Spend Index. Aqui. Spend index. Vou fazer aqui ó, uma outra comparação para vocês saberem se eu passei ou não daquele ponto Se já está registrado isso, o que eu vou fazer? if span index se ele for maior do que o nosso índice guardado ali, mais do que óbvio, que eu vou atualizar ele para o novo índice. Assim, eu sei se o personagem passou para aquele ponto, passou, está definido, ficou gravado ali, acabou, não tem volta obviamente eu tenho que fazer uma outra coisa aqui também, ó. se eu estou nesse loop aqui vou sempre ter que aumentar o SP index manualmente senão ele não se atualiza, vai estar sempre zero e nunca vai funcionar minha condição SP index vocês lembraram que da inditação né, observe as... a inditação é importante mas igual eu vou sempre adicionar 1 um ao SP index aí assim é se ele for maior eu passei Estou vai dar, vai dar, vai dar. fazendo alguma merda, não estou, gente. Não, é isso mesmo. Vou pausar. Bagulho é louco, eu preciso de café. Mas na prática é isso. Só definir nosso índice de, de respan Está marcado aqui. Aí, por exemplo, se eu morrer agora fica guardado esse último índice no sistema na hora que ele for reiniciar a cena ele vai ir por esse índice guardado e voltar naquele ponto essa é a nossa lógica agora só para tirar a dúvida de vocês eu vou me matar aqui para a gente confirmar o processo. Lembrando que eu dei uma ligeira de hackeada no meu próprio jogo, vai ficar um pouco mais fácil para mim completar a, essa cena. que tinha um Spam Point aqui e eu comentei vocês sobre as ações do jogo, né? Vocês viram que eu tinha que detonar uma parede, Considere que isso é uma ação importante e foi o critério a definir para o Spam Point. Eu não vou ficar falando muito do jogo não, senão vou dar spoiler do jogo. Morre, chefe. Morreu. E pronto, está no segundo spam point. E é isso aí, espero que já tenha elucidado pelo menos essa técnica de pontos de nascimento, tenho dado pelo menos uma dica para vocês e até a próxima.